Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, os juízes do trabalho e das varas da família são os que mais correm riscos no Brasil. Atualmente, são mais ameaçados do que os magistrados que atuam em varas criminais e de execuções penais. O Misto Esporte Clube e 17 atletas fizeram um acordo trabalhista, e assim colocaram fim aos processos judiciais que tramitam na Justiça do Trabalho, há 14 anos. Com a conciliação, o clube elimina dívidas de processos ajuizados, de 2005 a 2017. Também estava em negociação o uso dos valores de dois prêmios, da Confederação Brasileira de Futebol ao misto e a renda que a equipe recebe pelo time Mania, que é o jogo de loteria feito pela Caixa Econômica Federal. O COLE Precor, Colégio dos Presidentes e Corregedores de TRTs e 24 tribunais em todo o país aproveitaram o dia 1 de abril para realizar uma campanha na internet. O objetivo foi desfazer as mentiras espalhadas sobre o judiciário trabalhista. O tuitaço com as hashtags Me Disseram e É Fake alcançaram 3 milhões de internautas.